Sou agora, sou fotógrafo. O Norberto, o sou irmão da Zoraide. Faz tempo. Quantos anos? Agora te peguei. Agora faz. Eu tenho que perguntar é a idade dela, né? Pra não saber. Você é mais velho ou mais novo que ela? Mais Pronto. velho. Mais velho. Então, eu você... sou, eu é. sou o, o próximo depois. O Norberto, você nasceu em São José da, da Bela, Bela Vista. Vista, da fazenda Mas... Queiroz ali? É. Você ali... Mora, nasceu na roça? Não, eu. Ou não? Não, eu nasci na cama, né? Não, eu sei, mas é, é, era parteira ou não? <risos> eu tô gravando, eu tô gravando né? é. É, eu... ué. Não, não, tudo tô... bem. Mas eu nasci praticamente mesmo lá na fazenda dos Baldassares. Baldassar. E... Aí depois nós mudamos lá para Faxina. Faxina. É, lá pro lado de São Joaquim. Você conhece? Aí, aí depois voltamos para os Queiroz, numa coloinha que tinha meia dúzia de casa. E vocês moraram quanto tempo ali? Ah, eu nasci, eu fui nascido e criado lá no. Eles falavam antigamente do Corga do Meio, que era lá na, a fazenda mesmo lá, era Esmeralda. Fazenda Esmeralda. É, que eles falavam Corga do Meio. Você veio para Franca, você tinha quantos anos? já está com 10 anos. 10 anos. Tá anos. Então você lembra, recorda pouco de lá. Ah, não. Eu, é. do, da maneira que se encontra lá, eu não recordo mais nada. Nada, nada. nada, nada. mudou tudo. Há uns 10 anos eu estive lá, na casa que nós moramos, está é, tudo diferente. Tudo tinha diferente. Umas, tinha umas mangueiras... Aquilo lá, eles arrancaram as mangueiras, é, plantaram tudo cana. Tudo cana. Então, o eu... Norberto, você foi aluno da Dona Wanda Queiroz? Eu, fui, eu fui, Ela foi minha professora do primeiro ano. Do Dona primeiro eu... ano? É irmã da Dona Diva. A Dona Diva, eu lembro desse nome, é... mas eu não recolho dela. Ela é a mais velha. Mais velha. É, mais velha. Ela está com 90 anos. Vanda. É irmã ela dela. Ela ensornou o São Zé também? Ah, agora você me apertou. Eu, eu sei que ela lecionou em muitos lugares, né? Sim. E, mas eu não sei se ela lecionou lá. É, vai mudando. Vai gente, mudando. Né? Vocês são quantos irmãos? Mas agora Sim. Nós, agora nós estamos. Agora nós temos seis, seis né? É, tem a Zorádio, o Alceu, dois. Cossilvo, três. Eu, quatro. Alcina, cinco. Só vai. E Sim. Alceu. E o seu pai, como que chamava? É, João Antônio da Silva. João Silva. Só. João Silva. É, é e a sua mãe? Maria Alves Teixeira. Maria Alves Teixeira. Sim. Você conheceu o seu avô? Eu conheci o pai da minha mãe. Como conheci... é que chamava? Horácio Teixeira. E a mãe dela? Que é, que é sua avó? Uma... Olha, ele foi casado duas vezes. Duas vezes. É. O, o Norberto, e pai do seu pai? O pai do meu pai, eu a lembro dele, eu era bem, bem novo. Meu pai trabalhava na roça e ele chegava da roça, ia visitar o pai dele e era um tal de lajeadinho que ele morava lá no... O Flório, o João Flório. O João Flório. tudo Então eu ia junto com ele. Vocês tudo vieram ali da roça mesmo, Tudo, do... tudo, tudo caipira. É. Caipira, do é. pezão Vermelho, e, lá daquela e... terra vermelha, né? Os batateiros. Os né, batateiros. É, pegou aquele nome, batateiro. Então. Que... Mas eu não é. cheguei a pegar a isso. A época da batata, né? Não, não. Produziu muita batata ali em São não, José, na época... Lá foi muita gente que muita... se levantou com batata. Com batata. Mas teve uns também que... Era uma a ah, Hoje é cana, né? É, hoje para todo é. o hotelado é cana, né? É cana. Cana e soja. Soja. Mas a cana está ganhando. Está querendo. Ô, oh, Dorberto, oh, mas que coisa boa. Você casou aqui em Franca? Foi. A sua esposa é de que família? Ela é família dos Moreira. E eles tinham uma propriedade, um sítiozinho aí. Na tal de Terra Vermelha, Terra Vermelha, é. mas eles vieram para cá também há muito tempo. Há muitos anos. Ô Norberto, esse Moreira dela não, não é parente do Geraldo Moreira, não? Não. Que é lá de Ristinga. é não. casado com, com... Aquele Geraldo, é. ele... Morreu com 96 anos. Eu, parece que eu conheci ele, mas... Ele não era é é casado com família. a irmã da, da, do São José Ponce. A mais velha. Então, Norberto, é que bom que você você, você, gravou, você falou isso, eu registrei essa história sua, é. que coisa boa. Aqui em França, você trabalhou na polícia, como é que foi o seu eu trabalho aqui? Eu trabalhei, rapaz, eu trabalhei aqui, é, eu vim pra cá, naquele tempo, na época que o menor podia trabalhar, era 14 anos, é. eu tive que pedir autorização para mim começar a trabalhar com 13 Com 13 anos. É. Você começou a trabalhar onde? Em... Eu trabalhei numa indústria de calçado, ali na estação onde é o banco... ali era, era um posto de gasolina. Banco Santander. É o banco agora é Santander. Eu lembro é. daquele é posto Depois de gasolina, hein? Passei lá passei lá e, e olhei a porta que eu entrava e saía oito anos. Oito Ué. anos e dois vezes que serviu para mim. É, a ajuda para aposentar que foi incluso. Incluso. Aí depois você trabalhou na polícia, Aí, né? Depois eu trabalhei aquele tempo, eu era injustiçado, eu trabalhava é. É, ganhando de menor e fazia serviço de maior. De maior. Aí passei de maior e melhorou um pouquinho, mas depois eu saturei com aquele ordenado, onde que eu juntamente com os colegas inventou é, de entrar naquele tempo, antiga força pública. Sim. E eu passei naquilo lá, fui para São Paulo, fiquei lá cinco anos, quatro, cinco anos, e depois voltei e trabalhei na infantaria 12 anos, depois eu fui para o bombeiro, fiquei mais sete, aí contei aquele tempo que eu registrei. En e no le Coisa é. boa, viu? Fez um trabalho bonito. Ah, eu fiz você... eu aproveitei. E não é. pude aproveitar mais devido a certas circunstâncias. É, mas você é um vencedor, parabéns. Eu batalhei é. Aqui mora a sua irmã. É, a dona Zoraide. Aqui, aqui a dona é. Zoraide mora é. aqui. E deu uma cunha de chão para a filha, é Lívia, e ali na frente o Alexandre. O Alexandre está com boa uh, na É, senhora, é tá tranquilo. É, É, Ô né? right. oh, Norberto, muito obrigado pela entrevista, viu? Ronaldo, eu tô aqui registrando e eu gosto... O senhor está bem. É, eu gosto tá... de registrar esses negócios, viu? É uma história tá bonita, eu tô bem, graças Nossa. a Deus eu tô ruim de cabelo. O senhor está jovem, faz o ah, cabelo já vai é, isso deixa é embora oh. agora eles estão fazendo uns implantes, Os implantes é. hoje que dia que é do mês? hoje é 12 ou 14. 14 de ah, setembro eu... de 2016 Exato. Valeu, valeu você ah. dela. o que o senhor falando nela falando no nome dela a dona eu acordei no meu tempo da, que, eu, que ela foi minha primeira professora e quem é que foi a sua segunda professora? A minha segunda foi a tal de Maria Cunha. Ela conheceu, conheceu Maria também. Cunha. A dona Amélia Silvestre foi a do quarto ano. Lá em São José da São Bela Vista. São Bela José, da Bela Vista, eu é. então, Há pouco tempo, é, porque diz que ela faleceu recente. Certo. E eu estava olhando uma revista, ela ainda não tinha falecido. Estava bem já idosa. Bem idosa. Mas o tempo faz com que ah, nós chegamos ao fim, né? É, é uma maneira de, de a gente concluir a nossa é, existência. Eu, eu tô chegando, o.. de repente chegou o passaporte, mas por enquanto eu prefiro que se ele estiver em cima, pega ele lá em cima e pôr ele embaixo. Bem viu? embaixo, você ficar mais um tempo, né? É. Eu também tô nessa <risos> situação, viu? Ó oh, Norberto, oh, um abraço pra você, foi muito Olha, bom. Você tem quantos filhos, Norberto? Tenho três. O nome deles? É. Giovana. Sim. Everton e William. William. É, e e tem quantos tem netos? Cinco netos. Cinco netos. Cinco. Você não tem bisneto, não? Não. Bisneto. Mas é que vergonha, hein? Eu também estou passando vergonha por causa disso. Oi. Ué, você tem quantos anos? Você tem mais de 50 anos, não tem? Que isso. Ué, eu, não, eu fiquei conhecendo. Eu conheci uma, uma mulher, uma senhora que 48 anos, ela é bisavó. Ah, isso aí depende da época. É que, que casou. casou novo, é. Né? Agora eu falei pro meu menino, mas na hora que eu ia falar pra ele, nervoso, que eu estava muito devagar, e eu lembrei que eu também sou culpado, porque eu fui encontra... ter filho com 25 anos. Olha só. É. O senhor encontra -se, a, por acaso, na Navanda e tal? Como é? Eu vou ver se eu encontro com ela essa semana. Então, se encontrando com ela, Falou, eu tive com um aluno, um é é. aluno do primário, que teve a honra de ser aluno, Alfabetizado? É, é, que eu tenho muita saudade dela, se tivesse é. um jeito, que eu queria dar um abração nela. Que coisa boa, rapaz. Muito, é a muito, família. Muito, muito, muito. Agora as outras a é. gente já não, não tem condição que de... Que coisa boa. É. Norberto, um abraço para você e é bom a gente recordar, né? Olha, eu fiquei satisfeito. E, e a gente que quando o senhor me vê, o é. senhor chegou é. aí, o senhor com essa potência é. com essa potência, é. eu tive que prestar atenção, porque a gente esquece isso também. É. Muitas vezes as pessoas é. encontram a gente e conhecem a gente, a gente tem que dar um tempo para poder é. acertar é. a cabeça. É. Acertar. Ver. Para cair a oh, ficha. Cair a ficha, ó, oh, foi um prazer. É Ronaldo, eu tô registrando aqui, mas essa conversa com o Norberto. Norberto de que é o seu nome? Norberto tá? Alves Silva. Alves Silva, um abraço. Olha, o senhor é caprichoso então, o senhor tem essa máquina aí. É, eu ó, registrando. Isso aí é... É uma riqueza. Isso aí é um, uma coisa que só fica gravado para sempre. Né? Para sempre, foi, ó, foi um prazer. É uma recordação muito boa. Parabéns para você, obrigado.